bande guru dandam bhakta binda samanitam Sri Chaitanya-Prabhu-Bande-Nithaananda-Sahoditam Sri nanda nanda nanda, nanda, nanda bande radhika Charanodayam daya Gopi-Jana-Sama-Yuktam-Binda-Uvanam-Manoharam mancha kalpataru ashu ke paas hindu bevach atita anang pavane namo namaha mukhan karoti baa chaalang pangumlang het girdim yatki paata mahanga bande paraman andu madvam brinda hoy Shinavakti devisatvatvai namo namah Narayana namaskritta narunchaiva narottamam Devinswaraswati vyasam tatu jayo madiray Saṅkirtane kishnā kathopadeshi Gaurīya patrasya brakāsa neca guru bhakti Yukto. Bhakti pramodaksh jagod barunu Deyam sada paribhavagna mabish duham do padam De saranyam Vetati hum ponotopa levabad diputam Bande ma purusote charunar vindam Yat pa de palavanakachandam bispuriji toque me pico boa dushva darshi poronan uragro sasagro kada kifam krushe shri kishna chaitanya prabhu ananda shyaadhi to binda shri Krishna chaitanya prabhu ananda Sivadvaita-gadadharusivasadi gaura-bhakta-binda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Ajahnulam bitabhujokanoka budhato Shankirtanai kapitaru kamala yotakshav Vishambharo dijavaro jagadharma palo Bande jagad priyakaro karuna bhataru. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Nava Migangetava Pad Bangajam Sura Surair Bandito De Barupam Bhuktin Chamuktin Chadada Sinitam bhavan rupe sadha ganga taranga ramaniya kalapam gauri nirantara bibushi tobam bhagam narayano priyamanangamadapharam Baran sipurapati bhajavi shanasam vagishajushubadane Lakshmi Rijasracha Bhakshashi Jasyasthi De Sambhid Pam Nishinga Baham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare RAM Hare RAM RAM Rama Ram, Hare Krishna tadhyapada pankajo panjarante adaibame mano vishatu manasarajahans prana payana samaye kafava tu pitwe bhajanam kutoste bhajanam kutoste Krishno todio padh pankjo panjarante adhye Manamanami mano mano me vishtu manusura jams pran bitwei kanthavrodhanam vidhu bhajanam Kutoste Bajanam Kutoste gouri gosti Gaudiya gostipati. Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada O Paramahamsa Jagadguru disse A alma condicionada se reserva o direito de retroceder, de cair. Nós estamos prontos para derramar galões de sangue para salvar a alma condicionada. Mas mesmo assim, nós não temos a certeza de que conseguiremos emancipar espiritualmente uma alma condicionada. A alma condicionada se reserva o direito de cair do processo, pois elas não obedecem. Elas podem obedecer as instruções do Guru durante um determinado período. Portanto, elas podem cair a qualquer momento. Esse é um direito da alma condicionada. Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia que, em nome da Gaudiya Mata, nós estamos prontos a sacrificar galões para o pr nosso próprio sangue, porém, não Because há nenhuma certeza de que eles possam ser liberados da ilusão, pois. A questão é, quem está apto, quem deseja seguir as instruções do Guru dos Vaisnavas em 100%? Prabhupada Bhaktisiddhanta disse que não é necessário abrir uma missão, mas eu fui forçado a fazer isso. Eu queria fazer o meu serviço di, na direção de um serviço missionário. Porque é claro que o serviço, o serviço missionário faz parte do serviço do sábio. Pois, disse Shambhava, que em todo o mundo as pessoas estão indo na direção contrária, estão indo na direção dos planetas infernais. E eu não pude suportar por que as pessoas estão indo na direção contrária, estão indo na direção do inferno se Bhaktivinoda Thakur está aqui, se Bhakti está aqui então para frear esta corrente pervertida do mundo material, deste mundo assim tão tolo o sábio se vê às vezes obrigado a pregar pelo mundo e abrir uma missão de pregação para frear o ritmo das pessoas It em direção ao é um inferno. Um, este é o uh, triste, o não, dif, difícil um. dever uh, do, do devoto da gaudia. Esse é o dever do sábio. So, Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, eu poderia ficar cantando os santos, santos nomes uh, isoladamente. Mas se eu ficar cantando os santos nomes solitariamente, disse Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, todas as as almas condicionadas, todas as almas condicionadas iriam fazer isso. Eles pensariam que esse era o nosso único dever. Portanto, pelo desejo do nosso Guru Varga, pelo desejo de Bhaktivinoda Thakur, pelo desejo do Panchatattva que se manifestou para Shilabhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele saiu em busca a, de salvar nossas almas individualmente. Então ele decidiu Ele decidiu dar Harikata. Ele decidiu mas, uh, divulgar este conhecimento de diferentes maneiras. Mas mesmo assim, ele estava muito triste. Antes de ir embora deste mundo material, ele disse, Bhaktisiddhanta disse, eu queria ter feito tantas coisas, eu queria ter dito tantas coisas, mas eu não pude encontrar nenhum candidato apropriado pelo mundo afora. Eu procurei no mundo inteiro, mas ninguém estava pronto para ouvir o que eu gostaria de dizer. Ninguém está disposto a fazer uma adoração a Krishna perfeita. Hoje, na aula de manhã, Shilasham Das Babaji Maharaj estava dizendo que Sanatana Goswami estava subornando um guarda em nome do serviço a Krishna. Todos, à exceção do Guru, dos Vaishnavas, do Vaishnava puro, todos eles têm um limite. A força moral dos indivíduos de Kaliuga tem um limite até um determinado ponto, eles mantêm a sua própria moral. Eu não posso ir, eu não posso fazer mais do que isso. Mas depois de um determinado ponto, eles quebram essa determinação moral e ética. Eles não conseguem manter o nível ético, o nível moral, dependendo das condições. Como no caso de Ajamila descrito no Srimad Bhagavatam. Ele era um Brahmana, um jovem Brahmana que tinha um caráter perfeito. Mas quando um dia ele se encontra diante de uma cena terrível, não somente Ajamil, dentro de todos existe uma contradição, uma luta. De dentro, alguém diz: Você não deve fazer isso. E uma outra voz diz: Eu devo fazer isso. Essa contradição está acontecendo o tempo todo. Jamir também possuía essa contradição dentro do coração. Ele queria proteger sua própria moral. Ah, ele, em nome dos pais, ele, ele não queria quebrar o seu próprio padrão de vida. Porém, ele foi forçado a quebrar este padrão de vida elevado. Pois ele não tinha a misericórdia suficiente do Guru. Ele não tinha... Suficiente Guru Kripa. Kripa significa misericórdia. Portanto, a Jamila é forçado a cair. Se nós temos Guru Kripa suficiente, qualquer situação que chega, nós podemos nos proteger. Pelo teu esforço pessoal você não consegue se proteger, mas pela misericórdia do Guru sim. Qualquer situação negativa pode ser revertida. Se há falta da misericórdia do Vaishnava, por conta da falta de misericórdia do Vaishnava, a Djamila estava lutando dentro de si. Finalmente, ele não conseguiu sobreviver. Os seus, o, seu, o seu desejo de desfrute prevaleceu e ele mudou o seu comportamento. Todos têm essa luta, não significa que todos sejam, sejam ruins. Mas há pessoas que se deixam derrotar pelo desejo de desfrutar do mundo. Quando o desejo de desfrute vem, eles dão prioridade para, para esse desejo. Eles, depois disso existe o Guru, existe o Vaishnava, porque a pessoa vai dizer, ah, ok, eles estão ali, mas vai saber se eu vou poder desfrutar no futuro, então todos correm na direção do fogo, eles ouvem o um Haricatá, mas no fundo eles não querem mudar, eles acabam caindo nas mesmas armadilhas. Eu pronunciei este verso no início da aula, diz Shambhava, que é um, um verso até doloroso, pronunciado por um grande rei do sul da Índia, um grande devoto, ele adorava Narayan Bhagavan. Existia um templo no seu reino, ele queria distribuir prasada para todos, ele era um rei muito honesto, ele não era somente honesto, ele era um devoto, se alguém é um devoto verdadeiro, a honestidade já está contida em seu coração. Então, nós devemos entender que os Vaishnavas têm todas as qualidades, eles têm mesmo as qualidades do Senhor Supremo, eles têm 26 qualidades. E nós sabemos do Shastra, que todas as outras qualidades do Senhor Supremo, de Krishna Bhagavan, se manifestam no coração do Devoto Puro. À exceção dos poderes, a, da flauta do Senhor Supremo, de Rupa Maduri da forma do Senhor Sim. Supremo, a potência de realizar a criação. Existem algumas qualidades que são reservadas e são exclusivas do Senhor Supremo. E nem Narayan as possui. Krishna tem quatro qualidades de doçura superiores, são Vishnu Narayan. Então essas qualidades tocam o coração do devoto. Mas a, a devoção não vai interferir é, é, no comportamento do devoto. O devoto, mesmo manifestando as qualidades do Senhor Supremo, ele não vai é, se deixar perturbar ou sentir arrogância, por exemplo, por, manter, por, por manifestar tais qualidades. Então, existem as famosas 26 qualidades dos Vaishnavas os Brahmanas têm que ter 12 qualidades okay. básicas. Mas qual é a qualificação básica? Qual é o ponto central? Se nós não temos charanagati, se nós não nos quality, rendemos aos pés de lotes de Krishna, is, absent, se essa qualidade está ausente, absent, se a rendição está ausente, todas as outras qualidades se tornam inúteis. Absent, no, se esta qualidade está ausente, Todas as outras qualidades se tornam inúteis. Elas se tornam qualidades falsas. Todas as qualidades dos Vaishnavas estão suportadas num ponto central um ponto vital que se chama rendição a Krishna. Se você não está rendido aos pés de lotos de Krishna, do Vaishnava puro, do Guru dos pés de lotos, não importa quantas qualidades você tenha, qualidades materiais, elas são inúteis, pois são qualidades como as qualidades de um materialista. Então Kula Shikar era um rei muito piedoso. Ele distribuía doação aos pobres. Existiam opulências no templo. Aqueles, os templos eram mantidos pelos reis. Então a adoração do Senhor Supremo era muito opulenta. Ele tinha milhões e milhões. Ele doava tudo ao Senhor Supremo, doava muitas coisas ao, ao templo. E quando eles abriam a cortina do templo para o, o, o darshan do público, a visão do público da deidade, a deidade estava sempre paramentada de maneira extremamente opulenta. Um dia um <coughs> o que ocorre, ele vai descobrir que todos os artigos vitais que custavam milhões e milhões de rúpias, diamantes, tudo que pertencia à deidade, tinham sido uh, uh, roubados. E o rei pensa, quem é capaz de roubar as joias da deidade dentro do palácio, de dentro do templo? <coughs> Como é possível que de dentro dos portões do reino alguém tivesse roubado isso? E ele pensa, quem poderia ter roubado tudo isso? E finalmente ele percebe que alguém fora do reino, ninguém poderia ter pego isso. Fora de dentro das muralhas, as pessoas do lado de fora jamais fariam isso. Talvez tenha sido alguém, algum ministro, alguém que mora dentro do próprio palácio, ele pensa. Eu vou ter que testá-los. Quem tomou tudo isso? As pessoas de fora não podem fazer isso. Eles jamais teriam coragem de fazer um ato assim, uma audácia como essa. Então, algum ministro, alguém que mora dentro do templo, algum guarda, um guarda poderia ter deixado algum ministro entrar? Então, os guardas talvez não estejam é, suspeitando dos ministros. Então, sem prova nenhuma, ele estava suspeitando dentro do coração. Mas ele não podia agir. Porque sem alguma prova, ele não poderia agir. Se ele tivesse alguma prova, aí sim ele poderia é, acusar alguém. Ele não podia acusar alguém sem provas. Então, ele pensa o que fazer. Qual é a saída? Como eu posso resolver isso? Então, finalmente, ele ora ao Senhor Supremo. Oh, Ó Senhor, como a, a, capturar aquele que roubou todos os teus ornamentos? Então, imediatamente, por conta do desejo do Senhor Supremo, ele desenvolveu um plano. Ele anunciou uma data fixa <coughs> na qual todos os ministros, as rainhas, os príncipes, todos que moravam no palácio, toda a sua corte. Ele convida todos para que venham e entrem na sala de assemble da Assembleia Real. Ele anuncia também Além desse encontro, dessa reunião, que ele vai colocar uma sala de vidro. Dentro dessa sala de vidro, ele vai colocar uma cobra muito, muito venenosa. E quem quem for tocado por essa cobra, a pessoa morre imediatamente. E vai ter um buraco para que as pessoas coloquem uma, a mão dentro do, dentro do, dessa, dessa caixa de vidro. Todos vão ter que colocar a mão dentro da, da, da, da caixa da cobra. Se as pessoas não tiverem nenhuma, nenhum pecado, não tiverem cometido nenhuma parada, mas aquele que tiver cometido uma parada, ela vai morder, a cobra vai morder aquele que tiver cometido esse crime. Ele diz, ó oh, Senhor, eu falo em sua honra, minha honra é a sua honra. Se um inocente colocar a mão lá dentro, você está em todos os lugares, ó oh, Senhor Supremo. Você está dentro do coração de todos, O coração dos animais, das mulheres, dos homens, da cobra. Por favor, mantenha o meu prestígio, caso contrário, como eu posso lhe adorar. Então, de acordo com esse anúncio, todas as pessoas que foram chamadas naquele dia vieram até ali e colocaram a, a, a cobra, colocaram a mão, e um por um colocavam as mãos ali. E finalmente, o primeiro-ministro chegou até lá e falou: Coloque a mão aí. E antes de colocar a mão, ele não estava esperando esse tipo de teste, o primeiro ministro. Ele começou a chorar. Ele confessou, eu peguei as joias, me perdoe. E o rei pensou, se o meu primeiro ministro, a pessoa mais querida a mim, aquele que eu penso como um irmão, aquele que eu respeito de maneira máxima, eu nunca deixei ele sem dinheiro, sem, di sem posição, sem glória, se ele pode fazer, essa ati uma atividade começa, então eu não devo acreditar em ninguém. Então o rei decidiu deixar o reino. Ele renunciou, eu não posso agir mais como rei. Vocês façam o que vocês quiserem, eu vou embora. Porque a vida está incerta. O tempo, essas pessoas agem como lixo, eu não posso gastar meu tempo com lixo, eu vou embora. E ele renunciou à sua posição. Ele falou, o que quiser que eles fizerem, eles que façam. Ele deixou e começou a, a cuidar da própria vida espiritual e escreveu este verso que eu li para vocês. Ele chora e diz, minha mente é como um cisne. Eu gostaria de nadar. Sobre o lago, o oceano do teu prema, do teu amor e infinito. E agora eu vou morrer. E o que acontecerá comigo? Até hoje eu não consigo concentrar minha mente nos teus pés de lótus, ele disse. Kula -xeker. Ele deixou chorando todas as suas esposas, seus filhos, todo o seu reino, tudo aquilo que ele havia construído e foi para a floresta. Da mesma maneira como Parikshit Maharaj, nos manuscritos está, está escrito que no momento que nós vamos deixar o nosso desejo de desfrute, jarhi eva manavaha, jarhi eva manavaha tejanti kamana manushasthetana tarhi eva bhagavattaya kalpate No momento em que um assim chamado devoto alcança um estágio de perfeição, quando ele deixa todos os desejos de desfrute, ele deixa tudo para trás, não há mais nenhum vestígio de nenhum desejo material imediatamente. Ele atinge a plataforma do Senhor Supremo. O Senhor vive numa trans, uma plataforma transcendental. Esse mesmo devoto vai alcançar uma, uma posição transcendental nesse momento, quando ele deixa todos os seus desejos materiais para trás. E o Senhor transfere todos os seus poderes para ele. Pelo poder do Senhor Supremo, esse devoto pode manter a sua vida, pois sem o bhajana não tem outro caminho. também, com não com material. parikram com grande Você ter There is no Sambandha -gyan, is That's why Sem sambandha-giān, o parikrama não é perfeito. É por isso que Citanya Mahaprabhu dá instruções a San, um a um dos seus discípulos. Ele diz: quando você for para Vrindavan, nunca deixe a associação de Sanatana. Por quê? Porque Sanatana é um verdadeiro Brajavasi. Então, dessa maneira, nós podemos fazer o parikrama. E um parikrama perfeito pode cortar as suas amarras. todos os seus as suas amarras in course they are traveling in this material world they are taking this way that way different way different então a material affinity material attachment not eles podem Pura, se Pura, aproximar samsara samsara não? Perfect, perfect você pode cortar o, parikrama, o samsara parikrama down, you? se você fizer então, o parikrama do Dama Sagrado. Se você faz o parikrama do Dhamma Sagrado com todo o seu coração, então, um único parikrama é suficiente para cortar as suas amarras materiais. Então, nós estávamos discutindo ontem sobre uma vila. Uh, onde Mukarai, a avó de Shirimati Radharani, o nome dessa vila é Mukarai. E lá existia a casa de Mukarai Devi, a avó de Shirimati Radhika. Aquele kunda chama-se Kisharikunda. Tem um lago lá. Debaixo da água, uma deidade surgiu. Muitas coisas aconteceram nesse, nessa vila sagrada. Então, lá existia uma, uma pedra que dava sons de música. É uma, uma pedra mágica que fazia um som musical. Então. É um lugar muito lindo e tranquilo. E de lá nós podemos viajar e ir até Uradakunda. Porque Uradakunda não é muito longe desse lugar. O Radha é muito importante. Né? Ele é um lugar muito importante para todos os devotos da Gaudiya. O Radha Kunda é o lugar mais importante dentre para todos os Gaudiya Vaishnavas. Tome cuidado com esta informação. é pelo Radha Kund is the topmost place Rupakoshai par going to speak vai falar, tar janitamara madhurita tatta apira sadaba Vindhara udar pani hai na this shloka very nice there it is you know written that radha is the topmost place radha está escrito que radha kunda é o lugar mais elevado para todos os devotos da Gaudiya mata transcendental o e o shama são dois lagos que pertencem a passatempos de Krishna e Radha. Como foi que esses dois lagos se manifestaram no mundo material? Radharani e shama Radharani e Krishna shama enquanto brincam, eles fazem esses dois lagos. Eles invocam a presença de dois lagos. Existe um lugar chamado Malaharikunda. Uma história muito longa. E Krishna Ele queria cultivar pérolas. Ah, você já ouviu? As pérolas são cultivadas dentro do oceano mas Krishna deseja cultivá-las ali. Existe uma pérola específica, quando acontece uma posição específica dos astros das estrelas, quando essa nakshatra, sakti nakshatra, se nesse momento cai uma, uma gota de chuva, e a rei toca, no centro da testa de um elefante, ali uma pérola nasce. E E quando esta chuva toca, ela desce dentro da água, a, a gota dessa chuva que acontece sob a influência dessa constelação, Nakshatra constelação. E quando ela, essa gota cai dentro do oceano, também algumas pérolas específicas nascem então existem algumas pérolas especiais que estão conectadas a esse fenômeno astrológico que são ah, muito caras e muito rari, e são raríssimas você não consegue nem imaginar essa maneira o Sr. Krishna quer fazer uma fonte de água. Os vão fazer água Porque a água água é necessária, então Maharaj está contando sobre esses passatempos que manifestam os lagos, quando Krishna e Radha manifestam esses lagos sagrados. Então, por conta do ataque de Aristhasur, é, o local onde esses lagos se manifestam chama-se Aritgaon. Gaon quer dizer lugar, localidade. Krishna é forçado a matar esse Aristasur, mas ele veio na forma de um touro, na forma de uma vaca. Ele vem. Ele é, uma, ele é um demônio mutante que assume a forma de uma vaca, de um touro. E é por isso que quando Krishna uh, mata, luta contra este, este demônio na forma de um touro, quando Krishna finalmente o destrói, Radharani vai responder para Krishna e todo o seu grupo, Lalita, Vishaka Manjari, eles vão dizer agora, Krishna, nós não vamos mais brincar com você nunca mais, porque você matou o animal sagrado, você matou um touro. você agora convidou todos os pecados na sua vida você agora é cheio de pecado Krishna nós não vamos mais brincar com você nunca mais elas falam para ele todo o grupo dela diz isso Krishna fala como assim eu estou impuro? sim, agora você está impuro você matou um boi o que vocês sugerem que eu faça para que eu possa me purificar diz Krishna iradharani as gopis respondem se você for por diferentes lugares, se eu chamar todos os locais de, de, de rios sagrados aqui... Ah, elas dizem para ele ir para tomar banho em todos os rios sagrados. Ele foi. mas se eu chamar todos os rios sagrados aqui, pode? Eles falam, ok, se você fizer isso, então Krishna eh, dá um chute no chão. E de repente esse, esse, esse, esse pedaço do chão afunda e a e, e água começa a jorrar ali. E todos os locais de peregrinação e rios sagrados manifestam sua forma é, é sutil diante deles e prestam reverências ao Senhor. Eles dizem, eu sou, por exemplo, eu sou Mãe Ganges, eu sou o rio Yamuna, eu sou o rio Sarasvati. Todos os lugares sagrados da terra se manifestam lá por conta do convite de Krishna e se apresentam à Shri Matirádica, e se transformam em água ou entram dentro do lago. Krishna olha para Aradharana e fala eu não vou sair de Vrindavana, por que eu vou fazer isso? Eu te convidei então todos os lugares sagrados para virem aqui, agora você você concorda que eu vou voltar a ser puro? E Krishna toma banho ele entra ali quando ele toma banho na sequência Aradharana vai dizer, ah, agora a gente também precisa ter um lago, ela diz para as, para as, para as suas uh, saques porque eles se competem Radharani fala, se Krishna fez um lago, a gente também vai fazer. E Radarana pega uh, algumas joias dela e começa a cavar no chão. E elas fazem um buraco muito grande até. Mas uh, não tem água ali. E Krishna fala, olha Radar, não tem água aí. Você quer pegar um pouco da minha água? Ela fala, não, não, eu não vou pegar a sua água, a sua água está contaminada. E ele falou: Como que você falou que minha água está contaminada se todos os locais sagrados estão aqui dentro? Então o que acontece? Krishna deseja ajudar a Radharani que o, o, o, o, o, o, o lago dele começa a transbordar. E toda essa água que transborda entra dentro do lago de Radharani e o lago dela também é preenchido. E assim se manifestam esses dois lagos: Radakunda e Chama Kunda. Kunda quer dizer lago. Então, Maharaj já explicou em aulas passadas que os 5.800 5.800 lagos sobraram somente 580 lagos hoje. Eles foram desaparecendo com o passar dos séculos. Por conta da influência de Kaliuga um por um estão desaparecendo. Então, Radha em curso de tribo, eles desapareceram, não estão lá. Eu já disse ao Radha, o Guru gauranga Mahaprabhu foi lá. Guru gauranga Mahaprabhu também vai lá. E uh, quando o Mahaprabhu foi lá, os lagos estavam encobertos. Eles ele Mahaprabhu pergunta para os Vrajavás, vocês sabem onde está o Radha Kunda e o Chama Kunda? Eles não sabem dizer, a gente sabe que está aqui em algum lugar, mas a gente perdeu o traço. E o Mahaprabhu vai andando sozinho na direção de um, de um campo de arroz. E ele identifica que é ali. E tem água ali nesse campo de arroz. E ele toma essa água e depois vai num campo de arroz que está do lado. E ali é o Shama Kunda. E as pessoas entendem, ó, oh, são aqui. É aqui o Radha e o Shama Kunda. Porque ele parece com Krishna. Ele é o Senhor Supremo, os, os, os Vrajavasis reconhecem ele. Então eles são redescobertos por Mahaprabhu. Mas agora quem vai fazer os lagos? Quem vai cavar ali? Então é Raghunatha Das Goswami. Finalmente, Raghadanta Das Goswami, de acordo com o desejo de Mahaprabhu, ele vai pedir para que um senhor muito rico e muito piedoso possa cavar ali e reformar os dois lagos. Mas tinha muitas árvores ali, e quando eles estavam cortando as árvores, para, para reformar esses lagos, cinco árvores apareceram nos sonhos de Dragunata Das Goswami. E eles disseram, não nos corte, nós somos os cinco pandavas, estamos aqui na forma dessas árvores. Aqui você, por favor, não corte. Então o Radhakunda tem. Ele é quase quadrado o Radakunda, mas eles fizeram uma forma com escadarias, então ficou um lago quadrado. Mas o lago de Krishna, o Shamakunda ele tem um, um ângulo cortado, ele não faz um, um quadrado perfeito porque as cinco árvores estão ali. Os Pandavas estão ali. Então nós precisamos dizer uma coisa importante sobre a filosofia. Quando nós vamos para o Radha Kunda e o nós não podemos tomar banho lá, nós não temos direito. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse que um corpo que é feito de carne e osso é como um saquinho de fezes e de urina. Nós não temos o direito de entrar no Radakunda. Quem pode tomar? Aqueles que são a prácrita, como Ragunatha Das Goswami. Nem Prabhupada pessoalmente nunca entrou no Radakunda. Prabhupada simplesmente pegava a água do lago e derramava sobre a própria cabeça. Então ele nos deu esta instrução. Nós que seguimos a Gaudíama transcendental, não tomamos banho. Nós simplesmente colocamos água, fazemos atchama, cantamos os mantras ali, mas nós não entramos no lago. Então, muitas vezes, Shambhava está dizendo que deu 108 voltas em volta dos lagos. E é, uma, é uma área enorme. Os rios têm é, quilômetros. Os dois lagos têm mais de quilômetros de circunferência. E aí Shambapa se sentiu satisfeito, se sentia satisfeito ao fazer esse parikrama em volta e ao redor existem muitos tirtas. Tirtas são locais sagrados. Titi, parênteses, é o dia é o dia da lua. Tirta é um local sagrado. Como o título Bhakti Tirta. Muito bem. Maharaj está dizendo que as oito saques de Radharani têm locais sagrados ao redor do Radha Kunda. as oito expansões principais de Radharani. Muito bem. Se você vai na direção do sul, do lado onde fica a rua, você vai encontrar uma forma do Senhor Shiva chamada Kundeshvara Mahadeva. O Mahadeva, originalmente por tempo, nós não sabemos quando ele foi descoberto, mas essa deidade está lá há muitíssimo tempo de Shambhava. Ele é quem cuida do Radha Kunda e do Shama Kunda. Se alguém precisa de um lugar, então sem a permissão de Radharani, ninguém pode uh, visitar o Radha Kunda. Então, existem os lagos das oito saques em volta do, Radara, do, do, do, do Radha Kunda, especialmente, dentre eles o Lalita Kunda. Ali é o Bhajanakutir Kutir de Bhakti Noda Thakur de Prabhupada Bhaktisiddhanta. É um lugar muito lindo que fica próximo do Radha Kunda. Então, existem muitos Tirtas. Existe o lago de Lalita Saki, o lago de Tungavidya, de Tungavidya de Sudevi Saki, de Ranga Devi, de todas as oito expansões principais de Srimatiradharana. E Krishna brincava todos os dias, passatempos especiais ao meio-dia, nessa região de Vrindavana. O, lila, Lalitas, o Lalita Kunda era o Bhajanakutir Kutir de Bhakti Vinodathakuri e de Bhakti Siddhanta, pois todos estamos sob a guia de Rupa Manjari que está sob a guia de Lalita. Então, ali, por exemplo, existe uma outra localidade, onde Jagannatha, Baladeva e Subhadra estão instalados. As deidades de Jagannatha estão ali porque uh, uh, eles quiseram se manifestar ali para estar perto do Radha Kunda. Então, o Bhajanakutir de todos os Goswami, Sanatana Goswami, Krishnadas Kaviraj, todos eles cantavam santos nomes ali. Bankandi Mahadev também tem uma expansão ali, uma deidade ali. Especialmente ali onde é uh, o gat, o pier, onde Radharani entrava no lago. A Raghunata das Goswami também tomava banho ali. Os Goswamis podiam entrar no, no, no, no, no lago. Então, existe também um, um, um, um poço. E nesse poço, pra, ao fazer esse poço, eles descobriram que Giriraj Maharaj, que tinha uma deidade de Giriraj ali dentro do, do lago. Ao cavar para fazer este poço, eles foram fazer uma escavação ali com uma máquina e descobriram a deidade de Giriraj. E num sonho, Giriraj veio e conversou. Ele disse: É a minha língua. Vocês estão cortando a minha língua, a minha língua está ali. Irá Das Gosai parou a escavação e falou, pera um pouquinho, tem uma deidade aqui. Ele está dizendo que nós estamos cortando um pedaço da língua dele. E ele pediu perdão. E pegou essa, essa forma de Giriraj dali e tirou dali. Giriraj é Govardhana. Então ali apareceu uma deidade da própria colina de Govardhana. Então eles fizeram outro pouso. E desse outro poço, Ragunatha Das Goswami coleta, coletava água. Sem água nós não podemos fazer nenhum serviço, não podemos fazer nada. Para cozinhar, para tomar banho, para adorar a deidade. Por puja. Das então eles fizeram um segundo poço. Então existe uma, um templo ali das Astasakis de Radharani, no um mesmo e, templo com todas as oito expansões. Existe o Govinda Mandir. Eu não gostaria de falar, mas eu sou obrigado a falar. Porque esse local está capturado pelos Sarrajias. Todo o Radha Kunda, eles tratam o Radha Kunda como se fosse de sua propriedade. Eles estão todos em volta do Radha Kunda, todos os Sarrajias, ou seja, aqueles que uh, dão acesso a um conhecimento elevado para as pessoas que não têm a capacidade de ouvir sobre isso, eles falam coisas é, inapropriadas sobre essa tátua. eles vendem suarupa para as pessoas, as pessoas vão lá e eles dizem, dão dinheiro para eles, dizem, você é tal, você é tal, e as pessoas são trapaceadas assim, e ficam enfeitiçadas por esse poder é, é, maligno desses sarragias. Mas os, Gaudiya, os devotos da Gaudiya Mata os acusam, Bhakti Siddhanta falava que isso era inapropriado. Então, os passatempos que Krishna realizava ali ao meio-dia eram passatempos muito irônicos. Se você não tem direito, se você ainda não está pronto para ouvir esses passatempos, é melhor que vocês não se aproximem desses passatempos. São passatempos secretos. O Vamsiharam, quando Krishna nadava e brigava ali, fazia lutas ali. Todos os nossos, o nosso Guru Varga, especialmente Bhakti Pragyana Kesha, Goswami Maharaj, dizia que nós não temos direito de ouvir falar sobre esses passatempos. Somente quando nós estivermos livres de toda a luxúria. Então, quando nós alcançarmos a, plat a, a, a plataforma transcendental sobre a guia de Bhakti Thakur e de Bhakti Siddhanta, nós vamos poder finalmente ouvir falar sobre esses passatempos. E, portanto, nós não vamos falar sobre Vamshi Haram, todos esses passatempos e kirtanas, que são cantados, nós não vamos, um, que mencionam o Radakunda e todos os passatempos que acontecem ali, nós não vamos falar sobre eles, pois nós não temos elevação suficiente. Somente aquilo que Shambhava está dizendo, nós não devemos estudar isso além. Muito bem, Radakunda é o ponto central e ali as Saki e as Manjaris brincavam com Radha Krishna mas esses são tópicos que nós não, não, não temos direito de falar sobre isso nós não temos adicar nós não temos qualificação para falar sobre isso o que nós podemos fazer é ir até o ponto entre o Radha -kunda, e chama Kunda e prestar reverências ali e colocar a água na nossa cabeça e orar para Giriraj para Arada para Krishna naquele naquele ponto nós podemos coletar a água do Radakunda as pessoas passam, as pessoas passam eh, argila kunda, que é uma, uma, uma tilaca preta, que as pessoas passam no lugar da tilaca branca. Mas nós não temos o direito de usar essa tilaca preta. E no Brajamandala Parikrama, nós temos que saber também que esses locais, esses locais existem. Se a sua energia permitir, você pode fazer o parikrama desses dois lagos. Eu já fiz. É. E depois desse parikrama, Maharaj faz o parikrama de Govardhana, que são parikramas imensos de quilômetros e quilômetros. Especialmente, Maharaj se dedica ao Govardhan Parikrama. A minha decisão, o Siddhanta que eu compreendo de Shambhava é fazer este parikrama do, de, de Govardhana. Maharaj faz a volta de do Radha Kunda e do, do Shamakunda e depois faz o parikrama de Govardhana no mesmo dia. O Radhakunda e o Shamakunda, eles estão na verdade apoiados em Giriraj. Ali é, é, ainda é considerada a colina de Giriraj. Giriraj era uma colina imensa e muito larga, então nós não conseguimos enxergar a colina ali. Mas ali são, Giriraj era tão alta, que no pôr do sol, a sombra da colina de Govardhana de Giriraj Maharaj chegava a Abuteshwara, a 22 km de distância. Esse era o tamanho da sombra da colina de Giriraj, que hoje é bem menor. E aos poucos ela tem diminuído, uma, quando uma instrução uma piramidal começa a afundar, naturalmente o seu perímetro também vai ficando cada vez menor, uma estrutura, uma estrutura triangular piramidal começa a descer, o seu perímetro também diminui, a sua circunferência também diminui. A largura e, a, e, a, e o comprimento acabam ca, se tornando cada vez menores, não? Então, na verdade, o Radha Kunda ficava em cima, apoiado na própria colina, mas hoje em dia a colina está a uma certa distância porque ela está afundando. Muito bem, está escrito no Shastra que o Radha Kunda e o Shama Kunda estão apoiados em Giriraj, na colina de Govardhana. Giriraj e Govardhana são o mesmo nome para a colina onde Krishna passava os seus passatempos. Então, as escrituras dizem que os Kundas estavam nas montanhas. Então, nos Himalaias também tem, rios, tem lagos sagrados. Lá no alto, existem lagos cheios de rios sagrados lá, de lagos sagrados nos Himalaias. Sim, então, é possível que existam lagos sobre montanhas em algumas regiões mais planas da montanha, da colina. Então, Maharaj está sempre, ele faz sempre achaman quando vai lá. Ele se abençoa com a água, com a água sagrada, cantando mantras. Então, especialmente, nós temos que fazer este parikrama, o parikrama de Giriraj, de Govardhana. Pois ali são os lugares mais importantes dos passatempos de Krishna. Porque os devotos puros nos ensinam meu filho, se você for fazer parikrama, tome cuidado. Você precisa fazer um parikrama especial de Griraj. São lugares muito importantes e muito sagrados. Então, você, se você não fizer esse parikrama, você perde a oportunidade de fazer a circunambulação, de caminhar ao redor dos locais de passatempos mais elevados de Radha Krishna. Então ali você deve fazer, prestar reverências e fazer o parikrama cantando os santos nomes, você sem falar sobre coisas materiais, obviamente. lá você pode ir até o Kundeshwaramahadev, Mahadev, Kundeshwara. Ah, o controlador dos kundas, Ishvara significa controlador, kunda são os lagos, Mahadeva é o senhor Shiva, então nós vamos primeiro ali, prestamos reverências e pedimos permissão para fazer o parikrama. São locais muito importantes, incontáveis locais sagrados estão ali. Você pode ver o lugar onde Krishna nadava, onde Krishna bebia água, todos esses lugares estão ali. A brincava business, com as vacas ali. Place, you know? Finally, you can reach Finalmente, nós chegamos ao Kusum O Kusum Sarava é uma espécie de joia. Kusum so nice. If you, you a of my guru Kusum Sarava. Tem uma foto de Bhakti você Maharaj de Shishambhava aqui no Kusum Sarovar, onde está? Então Sarovar também quer dizer lago, Kusum Sarovar. Ah, é um lindo lago com palácios ao redor, com escadarias. Se você olhar para o lago, você fala, Eu não vou para nenhum lugar, esse lugar é mais lindo do mundo. Ele é encantador, os palácios se refletem na água. Então, ali atrás, o Udava Maharaj cantava os santos nomes. Do lado de cá, do lado leste, existe o Narada Kunda, onde Narada Maharaj cantava os santos nomes. É um lugar muito, muito sagrado. Então, todos os dias, Radharani e todas as gopis, elas vão colher flores ali. E ali tem muitas frutas e flores lindíssimas, porque Radharani todos os dias de manhã vai ao Surya Kunda, ao lago do Sol, para adorar o Sol. Na verdade, Radharini não adorava um semideus, ela adorava Krishna dentro do Sol, pois o Sol é interpretado neste momento no nosso universo pelo próprio Krishna, por uma expansão de Krishna. Muito bem, Krishna ali brincava, passava diferentes passatempos. Mas muitos passatempos nós não podemos escutar. Mas primeiro precisamos nos purificar. Então, ali então, existe o lago de Narada. Narada queria saber uh, sobre os passatempos principais de Krishna. Lila. Ele é um grande devoto, ele pode ter esse desejo, nós não. Então, Narada Maharaj queria se aproximar de Sadashiva, que é o próprio Adwaita Gosai, nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, ele vai pedir, por favor, me ensine como eu posso entender o Astakalya Lila de Krishna. Sadashiva vai dizer, ah, saiba aqui, nem eu tenho uma concepção clara de tudo isso. Não? Não. Eu sei alguma coisa. Se você quer saber tudo em detalhes, diz Sadashiva, você tem que se aproximar de Vrinda Devi. É Vrinda quem sabe todos esses segredos. Somente ela pode lhe ajudar. Então Narada Muni começa a cantar mantras para invocar Vrinda Devi. E ela se manifesta. E ele diz: Eu oh, oro aos seus pés de lótus. Por favor, me ensine algo sobre esses passatempos de Krishna. Vrindadeva responde para ele, saiba, é algo muito secreto. Esses passatempos não devem ser contados a qualquer pessoa. Isso não pode ser distribuído assim facilmente, mas como você é Narada na Muni, eu vou dizer que sim, tome banho no Kushum Sarovar e você vai receber Gopibhava. Mas você, com as emoções masculinas de que você está no seu coração, eu não posso lhe contar sobre esses passatempos. Então, Narada vai tomar banho nesse Kunda e ele sai de dentro do lago com Gopibhav, com as emoções de uma Gopi no coração. Então, ele estava fazendo uma austeridade antes, chamando Vrindadevi, Vrindadevi. Então, ali é o Narada Kunda. E ali ele cantava, invocava para chamar a atenção de Vrindadevi. Esse é um lugar chamado Dakunda, que fica ali perto, na beira de Govardhana, praticamente. Então, ali perto do Kusum Sarova. O Kusum Sarova era é esse lago grande que tem esses palácios em volta, que foram construídos por um rei muito devoto. De um lado o Kusum Sarovar e do outro lado o Narada só que bem mais para dentro, longe da estrada da, da que passa ali. É um lugar muito sagrado. Você pode nadar no Kusum Sarovar, mas ele é muito profundo. Muita gente morreu ali naquele lago. O Kusum Sarovar é tão profundo que às vezes tem gente que mergulha ali e não volta. Ninguém pode salvar alguém que se profunda ali. A água ali é muito profunda, mas é uma água muito doce que tem ali. After doing you know, darshan and taking water, because parikram is not possible. Kunda parikram, because kundo is there is there is some border, border means wall. So kunda you can do, kunda side, this kunda, but around you can do, but totally outside you cannot do, because there is some there is some you know. dizendo que existem muros ali, então não dá para fazer o parikrama completo. Então, quando você presta reverências ao kusum Sarova, você continua por um longo período. Existem à direita e à esquerda lugares de grandes passatempos de Krishna. O um local, por exemplo, onde Krishna bebia água com seus amigos, com seus sacas, com os gopas, e brincava. Todos esses locais estão preservados pelo governo. E se você continua, continua ali pelo Parikrama, você vai chegar Chakalishvara, Mahadeva. Então, quando Indra invoca as chuvas da pralaya, o, o Senhor Shiva, ele vai atacar a, a chuva que é invocada por Indra com o seu tridente. Assim como o Senhor Supremo invoca a chakra, então o nome dessa forma de Shiva é Chakaleshvara Mahadev, porque ele invoca o tridente dele ali para frear Indra. Quando o Indra está atacando o Vrindavan. Então, ali existe também o Manasiganga, que é um lago muito importante. Ele chama, ele, Krishna invoca o, o Ganges ali. Sankalpa. Então, Radharani e as Gopis e Krishna, eles brincavam nesse, nesse lugar, eles brincavam com um barco ali. Nós não podemos falar dos passatempos secretos, mas ali existe um passatempo com um barco. E Krishna brincava nesses passatempos, com um barco. E esse kunda é muito importante, o Manasidevi, Manasiganga. Krishna invoca a deusa do Ganges ali e ela forma um lago ali com as águas dela. E ali existe o templo de Manasidevi. Man, que significa mente. Então, Manasiganga é o Ganga mental, o Ganges mental. O Ganges que está na mente de Krishna Irada, eu entendo assim. Talvez não seja... Perdoem parênteses. Então, logo após, você vai encontrar Giriraj Govardhana. Então, existe um rosto de Giriraj na beira desse lago. E milhares de devotos vão lá dar água para Giriraj. Tem um templo ali feito pelo governo, que mantém aquele governo e os Pandas. E ali existem incontáveis lugares de peregrinação, como, por exemplo, o Kutir, de Sanatana Goswami, de Goranga, pessoalmente. Ah, não. Existem as deidades de Nittai Goranga, adoradas por Sanatana, que estão ali. Então, tudo está perto, todos esses templos estão perto um do outro. Sanatana Goswami cantava os santos nomes ali, mas ele... Ficou cansado, porque ele tinha muito mosquito. <risos> tinha muito mosquito ali. Então, de noite, o Mahadeva aparece para ele em sonho. Por que você parou de ir ali? Por que você me deixou? Você não pode me dar a sua associação? Ok, ok, ok. Deja, a partir de amanhã não pode ter mais mosquito. Amanhã não vai ter mais mosquito. Ah, é. E você fica assim, tá bom. Se você tirar os mosquitos, e nunca mais os mosquitos vieram. O Sr. Shiva deu essa ordem. Sanatana não foi mais perturbado por aqueles mosquitos. Então, ali existem as deidades de Guru Nityananda. Harideva, hari, hari hari hari você pode encontrar. Eu vou discutir tudo isso amanhã. Hoje o tempo acabou. Por favor, me perdoem. Toste Vajanam Kutoste. Pancha Galpotero